Veja como é fácil e rápido montar a sua cadeira. Antes de mais nada, retire e separe as peças que vieram na caixa do seu produto. Encaixe as duas partes da base de madeira e parafuse utilizando o parafuso menor e uma arruela. Posicione a base de madeira no assento com as setas voltadas para a frente da cadeira. Parafuse com os quatro parafusos maiores e as arruelas restantes. Pronto! Você já pode utilizar sua cadeira.